O Fá, na flauta barroca, faz o Dó e tira o dedo do meio. Esse movimento, pensa bem, é difícil de fazer tirar esse dedo, tirar e colocar, tirar e colocar, é difícil? Não é, né? Então, pensa só em mexer esse dedo que você vai ter o Fá. O que dificulta o fá, é essa passagem, né? Sol, fá, mi, essa troca de dedo dificulta. Então se a gente começasse pelo dó, ré, mi e trocasse aqui, ó, complica. Por quê? Porque aqui nós temos muitos dedos para movimentar. Temos esses dois e esse do meio. Complica. Então, na hora de treinar o fá, treina só mexendo um dedo Mexer um dedo é mais fácil do que mexer três, né? Por isso que o Fá pode ser difícil de aprender, mas na verdade não é. É só você pensar um pouquinho no movimento do dedo. E agora vamos fazer a sequência da mão direita. Mi.